Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: O dinheiro, vou falar de dinheiro aqui como eu falei, vou falar de dinheiro. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O que, que significa isso? Que se você soubesse o que fazer para enfrentar esses desafios aí que eu coloquei, se você soubesse o que fazer, você já teria vencido o desafio. Se você soubesse como não ser uma empresa invisível, você já teria um monte de gente vindo até você. Se você soubesse como fechar vendas, o marketing atrai as pessoas e o comercial um fecha a venda. Se você soubesse como fechar essa venda com mais eficiência, você não teria problema de caixa, você já estaria vendendo. Se você soubesse como vender sem desconto, você venderia só no preço cheio. Se você soubesse, então todos os desafios, eles têm um conhecimento que resolve o desafio. O sistema de vendas resolve todos os desafios. Mas se você soubesse pelo menos uma engrenagem, você já teria algumas coisas e você sabe, e aí você venceu o desafio. Talvez você tivesse sido uma empresa invisível, é um ano e hoje você não é mais. Você já sabe como fazer o mercado conhecer você. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Cada um desses seis desafios, eles tiram lucro da sua empresa, eles tiram receita da sua empresa e são eles que fazem com que você não consiga trocar de carro, não consiga fazer aquela viagem que você gostaria de fazer, fazer a reforma na sua casa, é, comprar um carro para o teu filho, que está fazendo 18 anos, colocar o teu filho numa boa faculdade, é, comprar um, um, um sofá novo. São esses desafios que tiram essa receita de você. Você entende isso? Você é empresário. Você, como empresário, você escolheu um estilo de vida que é eu. A minha receita tem a ver com a minha empresa. Só que a sua empresa tem a ver com o conhecimento que você tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O conhecimento ele serve para tirar você do ponto A, que é onde você está, e com um novo conhecimento você vai até o ponto B, que é onde você quer estar. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O que você está fazendo aqui? Adquirindo conhecimento. Para você saber o que fazer. E quando você sabe o que fazer, você faz mais dinheiro. Simplesmente porque você sabe como fazer esse dinheiro. E aí sim a sua vida muda. Então a ordem é a seguinte. Primeiro você muda você. Você aumenta o seu nível de conhecimento sobre negócios, táticas de negócio, como fazer a venda, como atrair o público certo, como não dar desconto. Então você, atrai, você aprende a atrair o público certo. Você aprende a vender sem desconto. Você aprende a trazer o cliente de volta. Você aprende a... Cobrar um ticket médio maior, você aprende a aumentar o valor do seu produto. Então, tudo isso você aprende a fazer. E aí você faz. Quando você aprende, você executa. Quando você executa, você muda a sua empresa. A sua empresa começa a te dar mais lucro. Ela começa a vender mais. E aí a sua empresa, dando mais lucro, ela te dá mais dinheiro. E aí, com esse dinheiro, você muda a sua vida. Então, primeiro você trabalha o seu conhecimento. Depois disso, você, com esse conhecimento, você aplica na empresa, você começa a transformar a empresa, a empresa passa a dar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro no final do mês, uma parte desse dinheiro é seu, e aí você muda sua vida com esse dinheiro. Então você muda sua vida a partir do seu conhecimento. Conhecimento, empresa, dinheiro, você. E aí você muda sua vida. É, tem muito empresário que não entende isso. Ele acha que ele vai mudar a empresa dele antes de mudar a si mesmo primeiro. Você que toma as decisões, você só toma decisões daquilo que está na sua mente. Se não está dentro da sua mente, não tem decisão a ser tomada. Por quê? Porque você não sabe coisas novas. Você só toma decisões diferentes a partir do momento que você aprende coisas diferentes. Tem uma frase que diz que o, o, o, o, insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E se você faz coisas erradas, você vai ter resultados piores. Então, você tem que aprender a aprender conhecimento, a fazer as coisas certas, ok? Então, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro